Oi, gurias. Tudo bom? Eu tô aqui hoje com o meu café com bagunças porque o objetivo desse vídeo é começar um vlog. Então, eu vou tentar vlogar para vocês 24 horas, mais ou menos, do meu dia. Então, agora são... 1h49. Então, até umas duas horas, duas e pouquinho, eu tenho meu momento da preguiça. Então, ou eu fico aqui no sofá, ou lá no quarto, e fazendo nada, descansando, às vezes dando uma sonequinha. Então, hoje eu tô aqui tomando meu café, terminando de ler meu livro, que eu já devia ter terminado. E é isso. Eu acabei de trocar de blusa. Estou com frio, porque eu tava de moletom, vocês viram. Tá frio hoje. Mas eu tenho que fazer a foto da thumb de um vídeo que eu não tinha feito. Então eu vou fazer agora. Desliguei o servo da câmera para vocês conseguirem me ouvir. Servo é esse mecanismo que faz a lente focar e desfocar enquanto eu me mexo. Agora ela tá travada, então ela tá focada aqui no meu rosto e ela vai ficar focada no meu rosto só. Então, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, os vídeos já vão estar certos, mas tem alguns vídeos aqui no canal que ficaram sem thumb, porque eu esqueci de tirar a foto. Então, tirei a foto de um deles agora, que é que eu organizei esta parte do armário, que é um tipo um vlog organizando o armário comigo. E agora eu vou tirar a foto do vídeo dos pincéis, que também não, eu não tirei. Então, eu botei essa blusa aqui só pra fazer essa foto, porque eu estava com ela no vídeo. Talvez vocês percebam que meu esmalte vai estar diferente da thumb e no vídeo, mas... Relevem detalhes E agora eu vou tirar a foto do, dos pincéis Então eu vou lá trocar de blusa de novo Pra vir tirar Então vou soltar aqui Que no vídeo dos pincéis eu tô de cabelo solto Como no vídeo dos pincéis eu tô maquiada E eu vou tirar mais fotos agora Eu vou fazer a minha make Básica de sempre Vou tirar foto dos pincéis e aí eu boto de volta o casaco Porque eu tô com frio Então vou botar aqui minha tiara de sempre, que vocês já estão acostumados. Troquei agora a xícara de café pela água. Eu faço isso 25 mil vezes por dia. Então... Só meu hidratante... Vou tá, passar meu rímel. Depois eu faço corretivo, porque é mais fácil de limpar o rímel carimbado no hidratante do que no corretivo. Vocês vão ver que de vez em quando eu olho pra janela, mas é porque eu tô esperando chegar à farmácia. Então, eu fico cuidando, porque eu tô ansiosa, eu quero ver minhas compras logo. Vou mostrar pra vocês também o, o, o pequeno rancho de farmácia que se faz nessa casa. E vamos pro meu corretivo, que eu já falei um milhão de vezes que não é o meu favorito. Mas tenho conseguido me adaptar a ele, fazendo isso, passando um hidratante bem hidratante embaixo. Aí passo ele por cima e depois dou uma sentada com um pó. Então, bora lá. Às vezes eu não passo pop porque eu fico com preguiça. Bem melhor, né? Pra hoje, era isso. Vou fazer a foto agora. Eu não tinha pego o hidratante labial, então vou passar agora. E já vou tirar as fotos. A parte chata do rolê é esperar as fotos subirem pro computador. Então, a câmera tá aqui, na minha zona. E... Subindo para eu ver o que, que prestou, o que, que não prestou, e aí eu tenho que tirar mais fotos. Tô aqui esperando. Estou faltando embaixo eu o show. Certinho. Os gêmeos mandaram duas escolas iguais, vou ter que marcar elas. É. Ela era escurtida, se tu pede duas curtidas, é para ver uma de cada cor. Tive comprar assim, né? Eu não sei que Mas aí tava mais barato. Deu 14 reais, assim. O, a caixa, como 6, tava 20. aqui, Nossa, são aqui Ah, Que isso? Você é onde? Ele vem assim no pacotinho pra botar no um pote lá na pia. Uma uhum. coisa: você vai fazer aquele. aquele. aquela florzinha? Ele quer fazer um kit. Ah, mas daí tu quer demais, né? Eu não sei desenhar. aquela sou o céu. O céu? Uma nuvem? Pode ser? Sim! Adivinha, o que é isso? O que acha que é isso? É. quem é isso aqui? Pra água? O que tu acha? É pra, eu tomar. Isso aí. é pra mim? Será que é pra ti? Quem é o bebê da casa? Eu. Então, quem é que usa isso aqui? Eu não vou tomar aqui. Mas é só uma coisa minha. Só uma coisa tua, pra mim, pra mim, também. A tua, e a tua coisa é a mais cara do pacote. Sabia? Não. Tem que o uhum. que, que é isso aí na volta dele? uma uhum. ah, telinha Agora ele vai bem tarde. São oito e quarenta da noite. Já jantei. Acabei de dar o presente de dos mães da minha mãe, que tá aqui. <risos> eu comprei na Monte... Monte Verde, acho que é esse o nome do Instagram. Eu vou deixar o Instagram onde eu comprei aqui na tela. E atendimento maravilhoso, entregaram tudo certinho. A flor tá linda, tá aqui já. Ela amou, vou mostrar pra vocês de pertinho. É? Não, oi. Oi? Tô gravando um vlog de 24 horas comigo. Vou botei a mão no coisa. 24 horas? Eu é. gastar toda a bateria do celular. Ah, mas não direto, né? Foca aberta. É mesmo? O <risos> que tá fazendo? Editando meu vídeo de número 4 de Resident Evil Village. E aí eu tenho que tirar um frame. Uh, dessa parte da briga com a mulher aqui. Opa, desculpa, deixa eu botar aqui rapidinho. Uh, e aí eu tenho que tirar um. Eu tenho que tirar um print dessa Ai, parte. Ai, cruzes! O quê? Aparece uma mulher aí. Hã? Aparece uma mulher aí. É essa mulher, uh! então. Essa aqui. Tem que tirar um, um print pra pegar a Thunder. Ai, que bom que é um jogo bem tranquilinho. Ah, jogo de boa. É essa parte que eu quero. Tô indo em câmera lenta que eu vou poder pegar bem. Ó, essa parte que eu quero. Aqui que daí já aproveita e pega essa parte aqui que dá bastante view. <risos> aqui. Cadê eu tô shops. Tá, ah, tchau. Tchau. <risos> tô arrumando o lanchinho da madrugada do Beto. E vou fazer o meu. Mamãe deixou cortadinho já. Só comer. É o último de hoje. Prometo. <risos> Agora é uma e alguma coisa da manhã, uma e treze, eu acho. E eu vou tomar meu banho pra dormir. Então, eu peguei meu lencinho, meu, minha toalhinha. Como eu tô com rímel à prova d'água, eu só uso minha prova d'água, eu boto um pouquinho de água micelar nela, mas ela remove maquiagem sem usar nenhum outro produto. É só que como é à prova d'água, eu tenho um pouco de preguiça de ficar aqui Esfregando muito, eu boto só pra acelerar o processo. Então, eu já tenho a pontinha certa, que eu sempre faço isso. Eu tô acabando com meu, meu, a minha água mistelada da Nivea. Então, eu tô usando ela pra acabar mesmo, mas eu quero testar uma outra. Mais natureba da 2, -2. E o melhor de tudo é que a hora que eu me liguei, que eu tô com um blusão roxo, minha toalhinha é roxa. A identidade do canal é roxo. Mas a minha cor favorita é verde água. <risos> ah, maravilhoso. As pessoas nunca acertam minha cor favorita porque elas acham que é roxo. Mas não é. porque roxo é uma cor que as pessoas relacionam comigo. Então, tipo assim, quando a minha mãe vê uma coisa roxa, ela tá lembra de mim. Quando o Beto vê uma coisa roxa, ele acha que tem a minha cara. Só que não é a cor, não é a minha cor favorita. Foi a cor do meu quarto. Durante muito tempo. E é uma cor que eu gosto. Mas a minha cor favorita mesmo. É verde água. Roxo é tipo assim. Nunca tem verde água as coisas que eu quero. Então eu pego o roxo. Então. Tirei. Agora eu vou pro banho. tô aqui sentada desde as desde a uma talvez agora são duas e vinte e oito eu tô imprestável, tô com preguiça. A gente acordou, era meio-dia. Eu abri o olho meio-dia 25. E sei lá, levantei meio dia e meio. Ai, gente, sério, por que, que sábado dá tanta preguiça? Mas enfim. Eu tô viciada neste jogo de celular da Kim Kardashian, que é o Kim Kardashian Hollywood. Faz. Uns três meses que eu tô jogando. Eu já tô no nível no nível A. Pra quem não conhece o jogo, tu tem que... Tu começa sendo uma subcelebridade, tu começa no nível E. E tu tem que ir subindo de nível até tu chegar no da Kim Kardashian, que é o A. E tu tem... Nível, além da, das graduações de celebridade, tu tem níveis. Então, eu tô no nível 20 e com a categoria A. Só que a categoria varia, depende de quantos fãs tu tem e tudo mais. Mas tá sendo muito divertido, eu tô curtindo bastante. Eu já joguei esse jogo outras vezes, mas eu sempre desistia, tipo, cansava e largava. Essa é a primeira vez que eu estou no, na categoria A, então eu tô muito feliz. E inclusive eu queria ter na minha conta bancária o que eu tenho nesse jogo, porque eu tô com 22.332 reais, dólares, né, porque o jogo é americano. E esse, gente, eu queria testar na minha conta de verdade, mas não, não tá dando. Então, tô aqui jogando o joguinho. Ele é assim: é de plataforma. Então, tu vai mudando de lugar, tu viaja pelo, pelo mundo. Né? Tá aqui, estou jogando e é isso que eu tô fazendo. Eu queria muito que elas parassem de falar, sério, que eu preciso gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo de cabelo, por isso que eu tô com esse cabelo sujo. E... Não vou passar maquiagem, né? Porque quando é vídeo de cabelo, eu... Gravo o take aqui, aí eu vou no banheiro, lavo o cabelo, tomo banho, volto e gravo o resto. Então, não tem porquê eu passar maquiagem se eu vou tomar banho no meio do vídeo. E eu vou tirar tudo, eu vou ter que passar tudo de novo. E... Não tem pra que, entendeu? O foco não é meu rosto, é meu cabelo. Então, eu simplesmente ignoro e em vídeos de cabelo eu raramente passo maquiagem. A não ser que eu já tenha gravado outros vídeos antes e aí sim eu tô maquiada. Ou que eu vá gravar outros vídeos depois. Mas normalmente é só isso mesmo. Agora são 2h57. Vocês vão ouvir crianças gritando, brincando na rua. Acho que estão comemorando o dia das mães antecipado. E eu vou gravar vídeo, então eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessas 24 horas. E se vocês quiserem mais vídeos assim, mostrando o meu dia, como é, que é, como é que é a minha rotina, comenta aqui embaixo que eu volto a fazer mais pra vocês. Um beijo e até. Tchau!